Beleza, galera? Canal Faixa Verde no ar. Meu nome é Carlos Isato e você vai se inscrevendo aí no canal, curtindo o nosso canal aí com certeza. Vai mandando também aquele recado e dá o seu joinha, dá o seu like e também compartilha para os seus amigos. E hoje o que eu vou estar falando? Ah, com certeza eu vou falar de Sekiro, né? Sekiro, um jogo que foi lançado aí para o PS4 Pro, PS4 Slim, também lançado para a plataforma do Xbox, e com certeza roda no Xbox. E a notícia é que... Esse jogo está sendo rodado em 4K nativo no Xbox One X, tá? Então, você que tem o um Xbox One X já teve atualização para você estar tá rodando em 4K nativo, ou seja, com todas as vantagens aí se você tem o um Xbox One X e uma TV 4K para poder curtir, tá? Enquanto isso, o PS4 ali no Dynamic 4K.